É, eu sei, hoje é dia 4, eu tô levemente atrasado, mas ainda assim, esse continua sendo o meu primeiro vídeo de 2022, certo? Olha, eu sei que muita coisa aconteceu. Eu sei que muita gente passou por problema, alguns desastrosos, alguns nem tanto. E por aqui não foi diferente. Você talvez esteja se perguntando o que diabos aconteceu com esse canal, o que diabos aconteceu no meu canal antigo, o que tem passado na minha cabeça e o que, que eu fiz durante esse último ano. É a primeira vez em toda a história do meu canal que eu tô vendo tanta gente falar que eu mudei e que muita coisa mudou e que tá tudo muito diferente. O que não deixa de ser verdade, mas ainda assim isso é uma experiência nova pra mim. Meu trabalho não foi assim nem na época que eu mostrei o rosto. Mas antes de mais nada, fica tranquilo. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo, acho que eu posso dizer que eu tô bem. Bem de verdade. E presta atenção, estar bem não significa que eu não tenho uma porrada de problema pra resolver e coisas pra me preocupar. Muito pelo contrário, eu tenho isso todos os dias como qualquer pessoa. Mas tudo isso teve um custo bem alto. Em 2021 foi treta. E eu vou tentar explicar tudo isso pra vocês. Talvez você fique triste, talvez você fique feliz, mas eu tô muito empolgado. Se liga só. Você lembra de 2019, o último ano normal que a gente teve? Maluco, nesse ano eu tava vivendo o auge da felicidade que um ser humano poderia ter e eu nem sabia. Tava fazendo live praticamente todos os dias, tava ganhando bem, morando na casa dos pais e tudo que eu queria fazer, ou precisava, eu conseguia fazer. No começo de 2020 eu tive a péssima ideia de sair de casa e ir dividir o aluguel com os meus amigos. Quem é que lembra dessa época? A época desse cenário, a época do rato que invadiu minha casa, a época que eu quase morri tendo crise de ansiedade, bem, nessa época eu já tava lidando errado com muita coisa. Mas calma que eu já vou chegar nessa parte. Até porque o ponto mais importante do que eu vou falar aqui hoje é de 2021. 2021 foi um ano em que eu basicamente colhi tudo que eu plantei em 2020. Foi o ano em que eu cometi um monte de loucura que poderia ter um potencial absurdo, mas não fiz o um mínimo para usufruir desse potencial. É, eu acho que vocês já perceberam que esse é mais um daqueles vídeos que falam sobre a minha mente caótica, não é mesmo? Tinha alguma coisa errada acontecendo e eu simplesmente não conseguia encontrar a raiz desse problema. Os vídeos não iam tão bem quanto esperado, eu não ficava satisfeito com a qualidade, não tinha mais a mesma vontade vontade, criatividade, de fazer vídeos e tinha praticamente zero energia pra fazer lives. Os meus dias estavam sendo mais aquela coisa de esperar a ideia vir na cabeça e quando a ideia vem, você executa de qualquer jeito, idiota. Essa foi a época que as minhas relações foram piorando, meus amigos foram se afastando e minha família estava a 1.200 km de distância. E não, eu não sou nenhuma vítima nesse caso. Querendo ou não, tudo isso era consequência do que eu tava fazendo, do que eu tava deixando de fazer e da forma que eu tava lidando com as coisas. Mas o pior é que eu ainda não tinha tinha achado a raiz desse problema. Eu tentei de tudo, desde meditação até remédio, mas não importa, enquanto eu não achasse a raiz desse problema, eu não ia conseguir sair daquele buraco. Em abril de 2021, na tentativa de gravar um certo vídeo, eu descobri que eu tava me iludindo com o que eu tava fazendo, e aí vem toda aquela história, essa história que vocês já conhecem. E antes que você comente aí, eu vou esclarecer umas coisas óbvias, eu não odeio Fortnite, eu nunca odiei e nunca falei isso, muito pelo contrário, no vídeo que eu falei que eu ia parar de criar conteúdo, eu falei que provavelmente eu ia continuar jogando, e Bem, esse clipe que vocês estão vendo é dessa semana. Eu ainda jogo esse jogo. Mas cara, quando eu percebi que o meu trabalho, o meu círculo social e a minha vida estavam girando em torno de um único jogo que eu já não aguentava mais, parece que as coisas ficaram mais claras, nada do que eu tava fazendo tinha mais sentido, era tudo pra alimentar um sonho que já não era mais meu. E sabe, tudo isso começou com aqueles famosos 20 segundos de coragem, onde você para tudo e pensa de forma racional. Eu não tava feliz por uma série de motivos, então eu precisava mudar isso, porque ninguém mais podia fazer isso por mim, e eu já sabia as consequências disso, querendo ou não, eu já trabalho com isso desde 2017, não é como se eu não soubesse o impacto que esse tipo de mudança causaria, era óbvio, eu tinha certeza absoluta que alguns amigos iam começar a me olhar de forma diferente, tinha certeza absoluta que algumas pessoas iam se afastar, e tinha certeza que minha audiência ia cair em mais de 90%, e adivinha, tudo isso aconteceu. E sabe o que é o pior disso tudo? Isso já é algo que eu acreditava lá em 2018, na época que eu parei de gravar os vídeos de Paladins. Olha só o trecho desse vídeo. Só que imagina que toda vez que eu falo Paladins, na verdade eu estou falando do Fortnite. A questão, galera, é que nem todo mundo aguenta jogar o mesmo jogo por tanto tempo. Eu acredito que cada um de vocês tem um jogo que te cativa de uma forma melhor. Alguns jogam apenas por passar o tempo, alguns jogam por focar em algum jogo competitivamente e alguns jogam realmente porque amam e jogam apenas esse jogo e galera, eu não sou esse tipo de pessoa que ama um jogo a esse ponto, eu tenho outras coisas pra fazer na minha vida, tenho outros jogos pra jogar, e eu não consigo simplesmente focar a minha vida em apenas uma coisa. É claro que de vez em quando eu gosto de matar a saudade e jogar um pouco pra relembrar os velhos tempos, mas cara, vamos ser sinceros galera, ninguém aguenta ficar sempre na mesma coisa. Pra mim, o Paladin sempre foi e sempre vai ser um jogo que de fato fez MUITA parte da minha vida, e eu amei muito esse jogo, mas eu não vejo mais aquela animação pra jogar sempre. Eu não sei se deu pra vocês entenderem, mas eu acho que eu finalmente encontrei a raiz do problema. Eu não sirvo pra focar em uma coisa só, nem em Paladins, nem em Fortnite, e nem mesmo em realidade virtual. É uma coisa que eu tô pirando agora, mas nada impede de daqui a um ano ou mais, eu tá de saco cheio do VR. É, bom, de 2018, eu ignorei você. Eu ignorei o que você aprendeu naquela época e me ferrei de novo, só que em uma escala muito maior. Bem, desde que eu percebi o que me fazia mal, eu comecei a analisar um monte de coisa que me fazia mal e comecei a abolir essas coisas da minha vida aos pouquinhos. Eu percebi que eu fazia umas coisas que nunca iam ter o resultado que eu queria. Cara, tinha vídeos que eu ficava falando sobre o que eu tava passando e... mano, ninguém queria saber disso. Tinha vídeos em que eu depositava um carinho absurdo pra fazer uma história mais dramática e significativa, mas... mano... Ninguém queria saber disso. Então a minha decisão foi a mais curta, grossa e óbvia possível. Eu vou fazer o que eu quero fazer. E acho que isso é algo que vai passar na cabeça de todo mundo ao longo da vida. É claro que, como sociedade, a gente vive fazendo coisas uns pelos outros. Mas quando você passa a viver exclusivamente pela vontade de alguém ou de alguma comunidade, você... deixa de ser você. Hoje em dia o canal tem uma porrada de vídeo diferente. Vocês nunca mais vão ver a mesma coisa se repetindo infinitamente aqui. Em novembro eu postei 15 vídeos. Tipo, isso nunca aconteceu na história do canal. Hoje eu jogo de tudo, faço de tudo, falo de tudo. E quem quiser, veja. E quem não quiser, não veja. Às vezes aparece uma criança ou outra falando... Ei, tá falido. E, mano, você quer zoar meus números? Pode zoar. Não é como se eu não tivesse vendo. Eu sou o dono do canal. Eu olho pra esses números todos os dias. Eu sei. Mas, bem, se depois de tudo isso que eu fiz e todas essas escolhas que eu tomei, se você ainda acha que eu me importo com o número, aí quer dizer que você não entendeu nada que aconteceu e provavelmente não vai entender. Nunca. Agora é hora de explicar algumas coisas. Bem, primeiramente, se você até agora não sabe por que, que eu virei um boneco 3D, só você ver esse vídeo aqui em cima, tá tudo explicadinho lá do jeitinho que você quer. Mas, bem, tem algo que eu tô devendo pra comunidade, e isso termina hoje. Muita gente tá me perguntando sobre o que aconteceu com o canal antigo. Se você entra lá hoje em dia, você percebe que todos os vídeos desapareceram. Eu vou tentar resumir isso da melhor forma pra vocês. Bem, como vocês perceberam, eu tô numa fase de reestruturar meu trabalho e a minha vida de forma geral. Tô conhecendo muita gente maravilhosa, tanto dentro da internet quanto fora dela, e e, bem, vocês me conhecem na internet como Bunny, certo? Ter um canal com um nick diferente do seu nick pelo qual você é conhecido, acaba confundindo muito e atrapalhando o caminho de um youtuber emergente, pequeno, médio e por aí vai. Bem, quando você conhece um cara chamado Bunny e descobre que ele faz conteúdo e você quer ver o trabalho dele, você vai pesquisar por o quê? Mr. Bonnie, né desgraça? Eu já vi muita gente falando que pesquisou pelo meu canal Por causa do meu nickname Só que quando chegou lá não tinha vídeo nenhum Agora pensa só, eu tenho que explicar pra cada pessoa Que o Bonudo é o meu canal atual E que ela devia ter pesquisado por ele E é lá que eu posto as coisas agora Então hoje a tag do meu canal é ofuscada por conteúdos que eu não crio mais Se você pesquisar por Mr. Bonnie Você vai ver os meus vídeos atuais E o meu canal antigo Eu tô praticamente competindo contra mim mesmo Então eu ocultei todos os vídeos do canal Mr. Bonnie Mas calma eu estive pensando em algumas maneiras de conseguir trazer o conteúdo antigo de volta pra quem gosta, e ainda assim não ser afetado por conta do algoritmo. E é por isso que eu vos apresento o canal... Calma, calma, eu preciso respirar um pouco antes de falar o nome desse canal. O canal... Cadê João Henrique? É sério, eu não tô de brincadeira Nesse canal eu vou repostar todos os machinimas do meu canal antigo Só que cortando as partes em que eu dava avisos desnecessários Ou sem contexto algum É puro conteúdo Se você entrar lá agora, talvez já tenha alguns vídeos Eu vou repostando eles com o tempo Porque é meio treta ficar baixando, cortando e renderizando tanta coisa Mas enfim, os machinimas estão aí E antes que vocês me perguntem Não, não vai ter machinima novo Eu só vou repostar os antigos Agora, sobre os outros vídeos clássicos e antigões do canal Eu ainda vou levar um tempo pra pensar sobre o que fazer em relação a eles. Talvez alguns eu reposte aqui. Ah, e é claro, eu nem cheguei a falar sobre isso, mas caso eu não tenha percebido, o canal que antes se chamava Bonudo, agora se chama Mr. Bonney. Porque esse sou eu, e eu estou reivindicando o meu nick. Obrigado, de nada. E bem, acho que chega de confusão e história triste, né gente? Eu tô fazendo o meu máximo pra começar 2022 de alguma forma bem diferente. E de todos os anos que eu tenho trabalhado com a internet, eu acho que esse, com certeza, é o ano que tá começando mais diferente. As lives são completamente insanas. Eu viro várias madrugadas com vocês, conversando sobre todo tipo de assunto. Conhecendo cada vez mais pessoas, todas elas maravilhosas do jeitinho delas. E todas elas estão mudando a minha vida de maneiras absurdas. Os sorrisos, as risadas, as zoeiras, eram coisas que eu não fazia fazia um bom tempo e hoje tá voltando a ser algo genuíno e sabe o que é melhor vocês ainda viram só uma pequena parte do que está por vir em 2022 vocês vão cansar de ver a minha cara ou melhor as minhas caras. Se você não conhece minhas lives, bem, acho que já tá na hora de conhecer. Em 2022 a gente vai ter lives sempre que for possível. E quando eu digo isso, eu quero dizer que eu vou fazer lives simplesmente todos os dias, a não ser que algo me impeça. Nessas lives, além de conhecer uma comunidade maravilhosa, você pode interagir comigo e até mesmo me obrigar a cantar, dançar ou virar um macaco temporariamente. <risos> e além disso, a grande novidade é que com 100 mil pontos no canal, você pode comprar o seu próprio avatar no VRChat, feito por mim. Você já viu meu vídeo zoando no Omegle? Era pra ser apenas um vídeo bobo e engraçado, mas vai ser uma série longa, com muita zoação e personagens icônicos. se é que você me entende. Tá querendo entrar nessa comunidade de cabeça? Então fica tranquilo, em 2022 a gente vai fazer festas e reuniões oficiais da comunidade, com direito a jogos, fotos e até mesmo DJs oficiais. Então aguenta um pouquinho porque isso vai ser foda. E é claro, as nossas aventuras nos jogos vai continuar cada vez mais insana, desde jogos de ritmo até jogos de terror. A gente tem muito projeto pra começar e pra concluir esse ano. Muita coisa pra viver, muita gente pra conhecer. E quando eu digo conhecer pessoas, eu tô envolvendo um projeto que eu já tô elaborando há alguns anos. Bem, quem sabe, sabe. E quem não sabe, logo vai ficar sabendo. Eu espero vocês aqui nos próximos vídeos. Espero vocês no canal de lives. E aqui, nessa mesa. Até a próxima.